Graça e paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos que participam conosco do curso da Liderança Eficaz, o Líder Cristão Eficaz. Eu sou o pastor Elton Mello, presidente da editora Batista Independente, e hoje eu estou aqui gravando esta aula para poder abençoar a sua vida nessa terça-feira, onde nós teremos o nosso sétimo encontro do curso O Líder Cristão Eficaz. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por estar presente conosco, participando desta aula. Eu tenho certeza que o senhor tem algo a falar ao seu coração nesta noite a respeito de princípios essenciais da liderança e fico muito feliz que você esteja aí do outro lado assistindo essa aula. Qualquer coisa que você quiser ter dúvida ou que tenha dúvida, né? Você tem a liberdade de escrever aí no chat do YouTube e logo após eu ter condições eu respondo para você algumas dúvidas. Nós vamos usar as duas apostilas do módulo 7, né? Hoje é aula número 7. Nós temos, então, a apostila do módulo número 1 e a apostila do módulo número 2. Vamos tratar de dois assuntos muito importantes para a vida cristã, principalmente para a liderança, e eu espero que você participe comigo aí na ministração desta aula. Então, você já sabe, escreve aí o seu comentário, escreve a sua pergunta, a sua dúvida, e eu estarei respondendo oportunamente, seja através do WhatsApp, seja através dos nossos canais interativos, e, afinal, nós queremos louvar e bem dizer ao Senhor pela sua vida, Amém? Tá Me permita fazer uma oração com você nesta hora. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar e engrandecer ao Senhor pela vida dos nossos alunos, participantes, daqueles a quem nós temos compartilhado a Tua Palavra ao longo desse tempo, ó Deus, ensinando, compartilhando os ensinamentos da Tua Palavra. Então, ó Deus, agora em nome do Senhor Jesus, opera com graça, com misericórdia, com unção, e transmite os ensinos, ó Deus, que nós precisamos transmitir. Para que cada pessoa participe, receba e seja compartilhada com aquilo que o Senhor tem dado ao nosso coração. Nós te louvamos e bendizemos e engrandecemos ao Senhor. E profetizamos desde já que este estudo da palavra de Deus transformará essas vidas, abençoará vidas para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, meu irmão, você tem aí na descrição do vídeo... Você tem aí os as, as, as dois módulos da lição, né? Você tem tanto o módulo 1 quanto o módulo 2, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E você pode, então, baixar o PDF e fazer a leitura né? desse material e depois assistir a aula para ter, então, uma, uma melhor compreensão daquilo que nós vamos explicar. Vamos, então, ao nosso slide de hoje, né? Como você sabe, é, o lema deste curso é, seja qual for o seu chamado faça sempre com excelência. Então é muito importante entendermos que Deus preza pela excelência em tudo aquilo que Ele nos pede para fazermos, né? A, nosso curso está sendo ministrado em oito semanas e já estamos na sétima semana para a glória do Senhor. Aqui está a minha ficha, né? o meu, meu maior currículo, que é a minha esposa, a minha vida é, conjugal, o meu relacionamento, a minha vida. Então está você conhecer um pouquinho a gente também. E nós vamos falar hoje, no módulo 1 da aula número 7, que pessoas precisam de comunhão. Então, eu quero que você compreenda a importância da comunhão. Nós já falamos sobre o preparo da reunião, e hoje nós vamos falar especialmente sobre o valor da comunhão. Por que precisamos estimular a comunhão? Né? Como líderes, a grande finalidade nossa do trabalho de liderança é estimular a comunhão do povo de Deus, né? Quero deixar uma palavra do Senhor em Romanos no capítulo 15, no versículo 7. O apóstolo Paulo diz assim: "Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus." Note, meu amado irmão, que o padrão de referência do Novo Testamento nunca é a comparação entre uma pessoa e outra. Existem pessoas diferenciadas, mas o nosso padrão de referência em tudo o que fazemos no Novo Testamento é o Senhor Jesus Cristo. Então, da mesma forma como Cristo nos aceitou, nós precisamos aceitar uns aos outros a fim de que isso glorifique o nome do Senhor. Essa é a mensagem chave, é o texto chave desta lição que eu deixo para você nesta nesta hora para sua reflexão. Qual a importância de manter um de um, de um hábito, né, de manter a comunhão é interessante observar como os encontros sociais, e aí a gente pode classificar encontros sociais como os encontros na igreja, como a reunião de célula, como o um pequeno grupo, ou até mesmo uma reunião de ministério, envolvem pessoas com potencial que elas têm, que muitas vezes só se revelam nessas ocasiões. Então nós sabemos, meus amados irmãos, que muitas vezes, nas lutas e nas dificuldades, é através da manifestação, é, do conjunto, da reunião do povo de Deus, que vão se manifestar o potencial que as pessoas têm. Então, é muito importante o hábito da comunhão. Existem coisas que a gente pode fazer sozinho, sabia? Existem coisas até que, se a gente fizer sozinho, a gente faz mais rápido. Mas, no reino de Deus, o importante não é fazer mais rápido. No reino de Deus, é importante fazer mais longe, fazer maior, alcançar mais, né? Então... Para a gente fazer mais, nós sempre precisamos contar com a ajuda do outro, da outra pessoa. Então é muito importante isso. Qual é o poder do encontro social para um grupo? Né? Então um grupo, seja lá a diretoria da igreja, seja o um grupo dos diáconos, seja um pequeno grupo na igreja, ou até mesmo o presbitério da igreja, reunião de pastores, não importa. Qualquer grupo social dentro da igreja, tem um poder maior quando este grupo trabalha em unidade, quando este grupo trabalha reunido. Né? Então, o poder do encontro social para o grupo é muito grande. Primeiro, porque quando você faz encontros sociais com o grupo, você aumenta a disposição e o envolvimento das pessoas do grupo. Né? A gente pode fazer sozinho? Pode. Mas sempre que a gente puder compartilhar um projeto, uma iniciativa com alguém provavelmente nós vamos ser acrescentados por podermos compartilhar com pessoas. Então, aumentar a disposição, é, fazer reuniões aumenta a disposição e o envolvimento do grupo. Né? Sempre que as pessoas participam de uma decisão, elas efetivamente trazem respostas positivas. Outra coisa importante dos grupos, né, dos encontros sociais dos grupos, é que os encontros sociais atraem pessoas novas, né? Às vezes a pessoa não vai na igreja para um culto, mas ela vai numa reunião da célula, ela vai numa reunião de diretoria, ou ela participa de uma reunião de diaconato, e ela participa de algum processo de decisão, e de alguma forma isso está sempre atraindo pessoas novas. Terceira razão é que facilitam a prática da verdadeira comunhão. Né? É no encontro social, seja na casa, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente da igreja, aonde for, esta, esta prática do encontro social revela a verdadeira comunhão que um grupo pode ter. e por isso mesmo, criam oportunidades para os mandamentos recíprocos. O que que são os mandamentos recíprocos? São os mandamentos que nós vamos encontrar no Novo Testamento, aproximadamente em torno de 27 mandamentos, que estão relacionados com uns, a nossa relação um para com o outro. Né? A vida cristã não é uma vida isolada, não é uma vida única, solitária. A vida cristã é uma vida comunitária, é uma vida para ser vivida em comunidade. Né? A igreja é a comunidade do povo de Deus. Então, quando nós estamos reunidos socialmente, né, em volta de uma mesa, ou para discutir um projeto, um assunto, ou até mesmo para um aniversário, enfim, quando a igreja se reúne para celebrar, esses momentos são importantes, essenciais, porque nós temos, então, a oportunidade de criar os mandamentos recíprocos. Esses mandamentos recíprocos são essenciais, por quê? Porque eles falam a respeito... De práticas. Então, na apostila você vai encontrar aí, por exemplo, algumas ideias de mandamentos recíprocos. Eu vou colocar aqui para você, para você perceber o como é importante esses mandamentos recíprocos é, na vida cristã. Então, por exemplo, quais são os mandamentos recíprocos que nós vamos encontrar na Bíblia? Por exemplo, honrar uns aos outros. Está em Romanos, no capítulo 10, 12, versículo 10. Como é importante aprender a honrar uns aos outros? Falar uns aos outros com salmos, que está em Efésios 5,19, também é um mandamento recíproco. Toda vez que nós nos reunimos, nós devemos compartilhar, salmodiar juntos a palavra de Deus. Outro exemplo de mandamento é viver em harmonia uns com os outros. Né? A gente tem diferenças, somos diferentes, mas em Cristo Jesus nós somos uma única pessoa, nós somos um, e por ser chamado de um, nós temos que viver em harmonia, e, claro, isso não é tão simples assim. É um grande desafio. Mas você quer ver um outro grande desafio, que é difícil até dentro de casa? É submeter-se uns aos outros. Efésios 5, 21. Nós, homens, né gostamos de falar muito de submissão uns aos outros, falamos para a esposa. Mas temos que nos lembrar que nós também temos que ser submissos a ela, submissos aos nossos filhos, submissos aos nossos patrões, submissos à nossa igreja. Então, essa, essa, essa submissão... Ela não é, não é de um lado só, ela é multi multiária né? Para todas as áreas onde nós nos relacionamos, nós precisamos aprender a nos submeter uns aos outros. Esse é um mandamento recíproco muito importante. Há outros mandamentos, como por exemplo, deixar de julgar uns aos outros, né? Nós não somos juízes da vida de cada pessoa, quem julga é o Senhor. É claro que nós olhamos e temos o nosso critério de avaliação. Mas a gente precisa sempre entender que o critério de avaliação do homem é falho. O homem é falho e pecador, e por isso ele não pode exercer o juízo. Mas o nosso Deus julga. Então, nós temos que aprender a olhar para o nosso irmão, ver a falha do irmão, se for o caso, mas não com o sentido de julgar o nosso irmão ou a nossa irmã. Quer ver uma coisa importante? Acolher uns aos outros. Como é maravilhoso o dom da hospitalidade. Né? Eu estou aqui hoje em Canoas, aqui no estado do Rio Grande do Sul, gravando esta aula, na casa de um irmão muito abençoado, né? E o que nos chama a atenção é a hospitalidade desta família para com a obra do Senhor, com os servos do Senhor. Acolher uns aos outros é algo tremendo e que todos nós precisamos aprender a viver esse desafio. Também outro exemplo de mandamento recíproco é ensinar e aconselhar uns aos outros. Sabe, meu irmão todo mundo tem capacidade de ajudar alguém. Você não precisa ser formado em alguma coisa, você não precisa ser um profissional de, de alta qualidade, gabarito, isso, aquilo, mas você pode ser alguém capacitado para ensinar, para aconselhar, para dar uma instrução, né? e aí vem o instruir uns aos outros também. Então na apostila você tem ali todos os versículos bíblicos, que falam a respeito desses mandamentos recíprocos. Então, instruir, consolar, edificar, exortar uns aos outros, né? Tem gente que não sabe o que é exortação e acha que exortação é brigar com alguém. Mas a palavra exortar, no original, no grego, significa ser um suporte para que o outro não caia. Então, é muito importante que nós, como igreja, possamos exercitar a cada dia o consolo, a edificação, a exortação, Quer ver um outro exemplo? Saudar uns aos outros, né? Tem gente que chega na igreja atrasada para não cumprimentar ninguém e sai mais cedo que é também para não cumprimentar ninguém. Mas nós não somos assim. Nós somos convidados a nos saudarmos uns aos outros. Nós somos convidados a viver uma vida comunitária. Nós somos convidados a viver uma vida onde nós nos complementamos uns com os outros, né? Uma outra característica dos mandamentos recíprocos, por exemplo, estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Né? Como é importante ter irmãos e irmãs que caminham conosco, que nos estimulam ao amor e também às boas obras. Concordar uns com os outros é um outro mandamento recíproco. Né? A gente não faz nada sem que haja concordância. E numa igreja, num grupo social, numa empresa, numa família, se não houver concordância, vai haver discordância. E aonde há discordância, não há progresso, não há possibilidade de avanço. Então a concordância faz com que as coisas avancem da melhor forma, né? Isso não significa que a gente não tenha liberdade de dar uma opinião, de dar um palpite, ou até mesmo de discordar de um irmão. Mas quando a gente reconhece que a sugestão que o outro irmão, a sugestão que a outra irmã nos deu, é uma boa sugestão, é uma sugestão melhor do que a nossa, por que não abrir mão da nossa, da nossa opinião em favor do grupo, para que a gente possa ver o grupo crescer? Não é verdade? Então, para isso, é um mandamento recíproco. Está lá na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, Paulo fala a respeito de concordar uns com os outros. Que vem outro mandamento que é essencial na igreja e em qualquer lugar, não falar mal uns dos outros, né? Nós sabemos que todas as pessoas têm suas falhas e todas as pessoas têm as suas opiniões ou até mesmo as suas decisões que são diferentes daquilo que nós tomaríamos ou daquilo que nós faríamos. Mas nós não temos o direito de falar mal dos nossos irmãos e nem até mesmo de outras pessoas que não são cristãs mesmo assim, né? Nós não temos esse direito. Outro, outro mandamento recíproco é servir uns aos outros, né ser hospitaleiro, levar a carga uns dos outros. Olha que maravilha quando Paulo fala em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2, sobre a importância de levar a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual que é o sentido da lei de Cristo? É eu ser capaz de abençoar o meu irmão, servindo-o, servindo-a, para que ele possa ser abençoado neste tempo. Outro mandamento recíproco, que é bastante interessante, está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, ser humildes uns para com os outros. Olha, meu irmão, nós todos não perdemos nada se nós formos humildes. Talvez você tenha mais recurso, talvez você tenha mais condições, talvez você tenha um nível de escolaridade melhor, talvez você tenha até uma aposentadoria melhor, talvez você tenha melhores condições do que outro. Mas sempre que você for um homem ou uma mulher humilde, Deus vai abrir portas na sua vida, porque Deus abre portas na vida dos humildes. Né? Deus ele abate todo aquele que se exalta, mas ele exalta todo, aquilo que, todo aquele que se humilha. Então nós precisamos aprender o valor, nós, por mais que tenhamos um título de doutor, por mais que tenhamos uma, uma boa condição, por mais que a gente viva algo que é excepcional, no fundo, no fundo, se não for a graça de Deus, todos nós estamos perdidos, então nós precisamos ser humildes uns para com os outros. Isso significa olhar para o outro e perceber as coisas boas do outro, perceber que Deus também ama o outro, perceber que Deus também deu talentos para os outros e isso faz com que a gente considere o outro como superior a nós, e de alguma forma é. Porque este meu irmão, esta minha irmã, é alguém que Deus ama e que Deus tem um plano e um propósito na vida dela. Um outro mandamento recíproco muito importante, ser bondoso, compassivo, perdoarmos aos outros, né? Se Deus nos perdoou em Cristo Jesus, do nosso pecado, que nós não tínhamos condições de ser perdoados se não fosse por Cristo, porque é que nós não temos o direito ou não temos o dever de perdoar aquele que nos ofende, né? Andar na luz e ter comunhão uns com os outros é outro mandamento fantástico. Se somos de Cristo, nós precisamos andar na luz, e o sinal que nós andamos na luz é que nós temos comunhão uns com os outros. E Colossenses 3,9, Paulo também nos chama a respeito, chama a atenção, a respeito de um hábito terrível e que precisa ser eliminado do meio dos cristãos. Então ele diz lá, não minta a um, mintais uns aos outros, né? Isso é um mandamento recíproco, não minta. Você não precisa contar a verdade, se for o caso, mas você também não tem o direito de mentir para o seu irmão. E um outro mandamento recíproco fantástico é Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz que nós devemos confessar pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Né? É claro que você não vai aplicar este princípio abrindo a boca para todo mundo na praça pública, né? ou testemunhando num culto público, talvez um pecado que você possa ter cometido. Mas que bom quando você tem um irmão, uma irmã de confiança, a quem você pode sair, caminhar num parque, e aí, então, você pode abrir o seu coração, confessar o seu pecado, receber uma oração maravilhosa para a sua vida, e assim, você ser uma pessoa muito abençoada. Eu quero deixar estas sugestões de mandamento recíproco para a sua vida, para que você estude isso, você aplique isso na sua vida, no seu grupo pessoal. Se você é um empresário, aplique isso no grupo de pessoas que trabalham na sua empresa, e você vai ser um homem e uma mulher muito próspero por aplicar esses princípios na sua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você vai alcançar grandes bênçãos aplicando esses princípios da palavra de Deus na sua vida. Voltando aqui ao nosso, nosso slide, queridos, nós vamos falar também a respeito da importância né, de que o, os, o encontro social do grupo ajuda a criar oportunidades para promover o discipulado e ajuda a vincular pessoas novas à igreja, né? Então, como é importante ter reuniões sociais na igreja, né? É o famoso almoço de domingo na igreja, é um momento em que os irmãos, de repente, podem fazer uma pescaria ou vai bater uma bola no sábado à tarde. Enfim, sempre que a gente puder ter encontros sociais no nosso grupo, no nosso meio, isso está ajudando a vincular pessoas novas à igreja. Mas ali no item 5, eu falo sobre a, como, o, como a gente pode a, usar os encontros sociais para promover o discipulado. E aí eu quero voltar para o exemplo de Jesus. Como é maravilhoso ver o exemplo de Jesus, né? Jesus, ele discipulava as pessoas, e ele fazia isso o tempo todo, de uma forma muito automática, e até mesmo que as pessoas não percebiam. Quando as pessoas percebiam, elas já estavam sendo discipuladas. Por que, que Jesus fazia isso? Jesus usava um método que chamava peripatético. Um método que chama peripatético. É um método é, que faz, que é o ensino na caminhada. Basicamente isso que significa esse método. Então Jesus ele não parava para dar aula para as pessoas. Ele estava caminhando junto com as pessoas e ele estava ensinando. E quando ele via um exemplo, quando ele via alguma coisa na natureza, ou quando ele via alguma coisa acontecendo em volta dele, ele extraía daquelas situações lições preciosas, e as pessoas entendiam, então, de forma simples, rápida, dinâmica, é, muito fácil, elas compreendiam o que é que Jesus estava querendo dizer. Então, Jesus, ele discipulou durante três anos e meio, esse grupo de discípulos, que não eram apenas os, 11, os 12 discípulos, né mas eram também em torno de 120 pessoas que caminhavam com Jesus ali no seu entorno, Jesus usou várias oportunidades e vários encontros sociais para discipular os seus discípulos, né? Por exemplo, Jesus começa o um ministério num casamento em Caná da Galiléia. E ali a primeira lição de discipulado que ele, que ele dá aos seus discípulos, quando ele transforma água em vinho e ele faz novamente vir alegria naquele casamento, né? Então Jesus discipulou o seu grupo num casamento. Jesus também discipulou o grupo num jantar, num banquete, na casa... Na casa de Zaqueu, na casa de Simão, né? na casa de várias pessoas, onde Jesus estava, Jesus usava a oportunidade para discipular. Jesus discipulou os seus discípulos numa viagem de barco. Né? Quando ele envia os discípulos, e aí, de repente, vem uma tormenta. Há duas passagens a respeito da tormenta. Uma delas, Jesus está dentro do barco, dormindo. E as pessoas dizem, Jesus, o senhor está dormindo. Como é que negócio é esse? Nós vamos afogar? E Jesus diz, oh, mas vocês têm pouca fé. E aí Jesus ensina a eles, no meio da tempestade, o poder da fé para acalmar na tempestade. Então a gente vê como Jesus usou dia, a situação cotidiana para ensinar os discípulos. Mas Jesus também ensinou no funeral. Ele ensinou no funeral de Lázaro, ele ensinou é, no funeral da, da, da viúva, do filho da viúva de Naim, Jesus ensinou os seus discípulos, até mesmo em funeral, ou até mesmo na colheita da espiga do milho, do trigo, né? Quando estão caminhando na beira da, da espiga de, do, do, do caminho, e as pessoas estão respingando o milho, o trigo, perdão, Jesus ensina elas a respeito de valores do reino, sobre a questão do plantio, da colheita, Deus nos ensina o tempo todo. Jesus também ensinou numa refeição festiva, né? Jesus foi convidado para jantar, Jesus foi convidado para cear, e o grande ensinamento que ele nos dá a respeito da ceia do Senhor, né, que nós todos todos os meses nós celebramos, foi numa refeição festiva. Tem muita gente que acha que Jesus marcou aquilo só para fazer a Páscoa. Não, ali não foi muito mais do que apenas um evento de Páscoa ali foi uma refeição festiva, foi um momento alegre, foi um momento de comunhão, foi um momento de descontração, mas também depois foi um momento mais sério, onde Jesus ensinou os seus discípulos a lavar os pés uns dos outros. Que coisa tremenda! Jesus não ficou ensinando a eles de boca. Jesus pegou uma toalha, pegou uma bacia de água e começou a lavar os pés de todos eles um por um, inclusive o pé de Judas. Então Jesus ensinou, discipulou numa refeição e também Jesus ensinou e discipulou numa caminhada. né? Jesus ensinou quando estava indo para Jerusalém. Jesus ensinou no caminho de Emmaus. Jesus não perdia a oportunidade de ensinar. Que você, meu amado irmão, minha amada irmã, possa usar todos os momentos da sua vida. Seja numa reunião social na sua casa, seja no aniversário da sua empresa, seja no seu aniversário, ou até mesmo no aniversário de um neto, de uma neta, ou qualquer outro ambiente onde você estiver. Que você use isso como meio para discipular, para ensinar pessoas a respeito do reino de Deus. E eu tenho certeza que esses ensinos ficarão impactados no coração das pessoas, e elas então serão muito abençoadas pela tua presença e pelo teu amor e cuidado naquele ambiente. Quais são as sugestões ali para usar eficientemente as atividades de comunhão? Então, a primeira sugestão é que você use variações. Ninguém aguenta todo ano fazer a mesma coisa, né? Todo ano sabe que no aniversário do fulano vai ser feita a mesma festa. Todo ano sabe que vai ser feito o mesmo. Não, irmão, a gente precisa variar, precisa mudar. Né? Então, é importante você usar variação. Segundo, use a influência positiva da comida. É interessante, as pessoas à beira da mesa, elas se abrem. As pessoas à beira da mesa, elas se alegram. As pessoas à beira da mesa, elas se desarmam. Então, toda vez que você vai fazer uma reunião e tem alguma coisa para comer, pode ter certeza que a reunião fica mais leve. Né? Terceiro, não faça todo o trabalho sozinho. Delegue, planeje com antecedência. O bom líder não é aquele que trabalha, é o que faz os outros trabalharem. Então, não faça todo o trabalho sozinho. Se você pode fazer sozinho, mas você pode ter alguém para delegar, Delegue. Ah, pastor, mas aí não vai ficar bom, daí não vai sair no tempo certo, não sai como eu quero. Ok, pode não sair como você quer, pode não sair do tempo que você quer, mas você está formando um novo discípulo, uma nova discípula de Jesus, e por isso você precisa aprender a delegar, a compartilhar. Quarta dica para você, planeje com antecedência como é importante ter pessoas que olham com antecedência tudo o que vai acontecer e planejam o que vai acontecer. Quinto, misture atividades com reunião do grupo. Olha, por que, que a gente não pode fazer uma reunião de diretoria num parque, numa praça pública, num parque público? Por que que a gente não pode fazer uma atividade, né, que aparentemente é muito séria, num ambiente mais descontraído? Então, a gente precisa aproveitar essas oportunidades para fazermos momentos de descontração, momentos de reunião e ir misturando atividades. E sexta e última dica aqui, relaxem, divirtam-se e desfrutem da presença dos outros. Meu irmão, no final da nossa vida, o que vai contar não são as nossas realizações, o que vai contar são a quantidade de amigos que nós granjeamos. Isso é a quantidade de pessoas que caminham conosco, caminharam conosco na vida cristã. Portanto, os problemas que nós temos para resolver, e talvez você tenha muitos problemas para resolver, eles são importantes, são essenciais, precisam ser resolvidos. No entanto, eu quero que você compreenda que Deus não nos dá uma tarefa para nos matar na tarefa. Sempre que Deus delega algo para nós, é para que nós possamos desfrutar da presença dele e da presença dos outros e a gente possa viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Portanto, relaxe, divirta-se, desfrute da presença das pessoas do grupo, né? Aprenda a ouvir boas histórias. Então, lembre aí, Jesus usava cada oportunidade para discipular o seu grupo, né? E eu quero que você grave esta frase que eu escrevi no livro, né? Sua liderança não é medida pelo que você pode fazer, mas pelo que você consegue que seja feito com a ajuda dos outros esta frase é muito séria sua liderança não é medida pelo que você pode fazer mas pelo que você consegue que seja feito com a ajuda dos outros lembre-se sempre sozinho eu posso ir mais rápido mas juntos nós iremos mais longe fica com esta palavra no seu coração e vamos agora para a segunda parte o segundo módulo da nossa aula de hoje. O segundo módulo da aula de hoje fala a respeito de equilíbrio nas três áreas pessoais da nossa vida. Como cristãos, nós precisamos aprender e viver uma vida equilibrada. Tudo que é desequilibrado na nossa vida vai nos causar muito problema, muito transtorno e até mesmo em alguns casos prejuízos que são irreversíveis. Portanto, o apóstolo Paulo, nos, o apóstolo Pedro, perdão nos estimula a sermos equilibrados e sóbrios em tudo aquilo que nós fazemos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Isso significa que devemos ser disciplinados e devemos levar a sério a disciplina que o Senhor tem para cada um de nós, sendo cautelosos e vigilantes, porque nós temos um inimigo, né? E esse inimigo está ao de redor, pronto para nos devorar. Então, queridos e nós, precisamos aprender a viver uma vida equilibrada, né? equilíbrio então, as três áreas pessoais da sua vida. Por que precisamos manter o equilíbrio? Essa é a pergunta-chave dessa lição de hoje. Nós precisamos manter o equilíbrio para que o Satanás, para que o nosso adversário, não ache lugar em nós e não venha a nos prejudicar na caminhada, né? Não venha nos derrotar. E eu quero deixar esta palavra que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim, Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha que coisa tremenda. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esta palavra fala a respeito daquilo que Deus nos deu. Deus deu a mim e a você espírito de poder, espírito de amor para ter capacidade de amar, mas também nos deu espírito de equilíbrio para sermos equilibrados em tudo aquilo que nós fazemos, para a glória do Senhor, né? Então, 1 Pedro 5:8 diz que nós devemos ser equilibrados, sóbrios, devemos ser disciplinados, sérios, devemos ser vigilantes e cautelosos, porque nós temos um inimigo que está à nossa espreita. E sabe, queridos, o nosso inimigo não pode nos tocar. O nosso inimigo não pode nos ocupar, não pode entrar dentro de nós, né? Mas se nós dermos brecha, ele vai atrapalhar a nossa vida ao nosso derredor. Se nós dermos brecha, ele pode entrar na nossa vida, sim, assim como entrou na vida de Judas. né? Então, nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus. Mas se nós não tivermos uma vida sóbria, equilibrada em Cristo Jesus, nós vamos dar lugar ao diabo. E dando lugar ao diabo, ele entra e faz a festa na nossa vida. Quantas pessoas você conhece que têm sido destruídas neste dia... Por conta das falhas, por falta de equilíbrio, por falta de uma visão, por apenas não viver uma vida equilibrada, não é verdade? Então, querido irmão, querida irmã, que você possa desfrutar da alegria do Senhor, sendo uma pessoa equilibrada em tudo que você faz na sua vida. Vamos ver aqui algumas áreas que nosso inimigo trabalha contra nós. Né? A vida equilibrada do líder. Sabe, queridos, qual é um grande problema que nós encontramos, de modo geral? Nós encontramos pessoas que são espirituais demais. O que é uma pessoa que é espiritual demais? É aquela pessoa que não cuida da essência de quem nós somos. Ela acha assim, não, mas é na minha carne, no meu corpo, não, eu me controlo, eu me domino, o diabo está debaixo dos meus pés, o diabo não vai fazer e não sei o que, eu repreendo, eu determino e não sei o que lá. Sabe, tem gente que é espiritual demais, e aí ela não compreende quem nós somos. Nós somos corpo, nós somos uma alma, temos uma alma, né? uma mente, que é uma é emoção, sentido, né então, é bom, vontade, emoção e sentido tem a ver com mente. E nós temos um espírito, nós somos um espírito, mas acima de tudo nós temos um corpo, e este corpo, ele está vivo. Este corpo é composto de hormônios, é composto de, de vida, é composto de uma série de coisas. E se nós não cuidarmos disso, nós viramos um ET extraterrestre mesmo, né? Achando que nós estamos mais perto do céu e quando a gente menos percebe, a gente está mais perto do inferno. Muita gente cai porque se acha espiritual demais, né? Você precisa avaliar a sua área de fraqueza. E você precisa compreender que todos nós temos um lado natural e prático em nossa vida, do qual nós temos que cuidar. Nós todos temos um calcanhar de Aquiles, um calcanhar de barro, e nós temos áreas de fraqueza em nossa vida que nós precisamos cuidar. Quando nós estamos fisicamente doentes, né, isso também afeta espiritualmente a nossa vida. Tem gente que diz, não, eu estou enfermo no corpo, mas a minha alma, o meu espírito está bem. Nem sempre. Nem sempre. Você precisa compreender que o nosso corpo, a nossa realidade, muitas vezes podem é, impedir aquilo que o Senhor tem em nossa vida. Quando nós temos um problema, nem sempre é porque alguma área espiritual da nossa vida está em desordem. Né? Muita gente espiritualiza tantas coisas. Não, eu estou passando por essa luta porque o diabo está tá atacando a minha vida, pastor. Ah, o diabo está atacando as minhas finanças. O que, que eu faço? Eu vou orar mais, eu vou fazer jejum mais. Às vezes, nem sempre é problema de jejum ou de orar mais. né Se você cortar o cartão de crédito, já ajuda bastante. Então, tem crente, irmão, que ele gasta muito dinheiro naquilo que não tem necessidade. Gasta recurso naquilo que não traz resultado, aí fica endividado e depois põe a culpa no diabo, né? O diabo está sequestrando as minhas finanças, o diabo está atrapalhando a minha vida financeira. Não é. Então, nem tudo você pode espiritualizar. Às vezes, o problema é muito mais simples do que você está imaginando, né? Não é culpa do diabo, coisa nenhuma, é a falta de atitude que você tem para colocar a sua vida em ordem, né? E o resultado é que, muitas vezes, a sua vida vai ficar em desordem, não por questões espirituais, mas por questões de falta de controle e disciplina na sua vida. Então, muitas vezes, o problema se origina de uma área natural que nós não cuidamos. Né? Então, cuidado com essa alta espiritualidade, cuidado com esse viés assim, de super santo, super crente, super herói, né? que tem crente que faz até cara de... Aquelas caras de crente, assim, muito crente. Cuidado com isso. Nós somos humanos, né? nós somos carne. Nós precisamos aprender que existem áreas da nossa vida que se nós não submetermos ao Senhorio de Cristo, elas vão nos atrapalhar. Então que você possa ter uma vida equilibrada em nome de Jesus. Portanto, mantenha-se equilibrado. Equilíbrio é distribuição, proporção harmoniosa. Harmonia. Você precisa ter um tempo para trabalhar, um tempo para descansar e um tempo para se divertir. Se você só trabalha, trabalha, trabalha, trabalha, você não descansa. Se você só trabalha e descansa e não diverte, você não repõe as suas energias emocionais. Então você precisa se divertir também. Tem crente que diz assim, ah, diversão é coisa do capeta. Diversão é coisa que a gente vai ficar aqui e nós temos que... Fazer a obra de Deus. Nós temos que ver, é o reino de Deus. Esse negócio de perder tempo com diversão. Meu irmão, como é bom um pai pegar os filhos e brincar num parque. Como é bom passar uma tarde de chuva, por exemplo, né? Tá tudo tá chovendo, não pode sair para fora brincar. Mas o pai, a mãe, juntam os filhos e vão montar um quebra-cabeça, por exemplo. Que coisa maravilhosa isso. Então você precisa aprender a distribuir o seu tempo entre trabalho, entre lazer, e tempo de descanso. Então, da mesma forma como você precisa do descanso para repor a energia física, você precisa do lazer para repor a energia mental. Então, o descanso repõe o físico, o lazer repõe a energia mental. Por isso que você precisa de férias. Então, tem gente que não sai de férias. Tem gente que vende as férias. Não faça isso, meu irmão. Não venda as suas férias, né? Ah, pastor, mas eu preciso do dinheiro. Então, meu irmão, abre mão de outras coisas, mas não deixe de ter o seu tempo de férias, não, tenha, não deixe de ter o seu lazer, porque isso vai fazer diferença na sua vida. Equilibrar é definido como manter a igualdade absoluta ou aproximada entre forças opostas. Né? Trabalho e descanso não são forças opostas? São forças opostas. Nós precisamos trabalhar, porque se nós não trabalharmos, a gente não come, não vive, não é verdade? Mas a vida não é só trabalho, e a gente precisa manter isso equilibrado na mesma proporção. Deste modo, mantendo-nos equilibrados, regulando as diferentes áreas da nossa vida para mantê-las em proporção correta entre si, nós recebemos poder e capacidade, mas temos que mantê-los regulados. Então o Senhor já deu a nós o um espírito de equilíbrio, mas cabe a cada um de nós administrar a nossa vida. O que eu e você fazemos com a nossa vida não é responsabilidade de Deus. Quero que você compreenda isso, meu irmão e minha irmã. Você pode se estrupiar no seu trabalho, você pode se torturar naquilo que você faz, mas depois não vá dizer que é responsabilidade de Deus, porque não é. Deus De Deus, sabedoria, para você tomar boas decisões, para você saber separar o seu tempo, entre um tempo de lazer, entre um tempo de descanso e um tempo de trabalho. Qual é o segredo que eu quero deixar para você? Seja intenso. Seja intenso no seu tempo de lazer com seus filhos, com a sua família, com a sua esposa. Seja intenso no seu tempo de descanso. Né? É para descansar? É para descansar. Seja intenso no seu tempo de trabalho. Nada de querer no trabalho ocupar um tempo que não é seu. Você está ali para trabalhar, para servir, para abençoar a empresa, aonde você vive onde você ganha o seu pão. Então você vai trabalhar, mas depois, quando terminou o tempo de trabalho, você vai para casa ou você vai ter um outro espaço e você vai descansar o corpo físico para que você possa aproveitar o tempo de lazer. Seja intenso nisso que você faz e Deus vai te honrar poderosamente em nome de Jesus. Qual a importância do equilíbrio, irmãos? A gente vai entender que o equilíbrio requer cuidados e manutenção. Manutenção é essencial na nossa vida. Manutenção não fala apenas a respeito de coisas. Manutenção fala a respeito de casamento. Eu coloquei aqui a foto de um Fusca velho, aqui, né? Olha esse Fusca, todo detonado. Mas ele está em conservação, né? Ele está andando porque, de alguma forma, recebe manutenção. Esse casal que está aqui na nossa imagem aqui também. Esse casal está sendo. está fazendo manutenção. né? Observe ali. A senhora com a mão no, no ombro do Senhor, oferecendo um bocado de pão para ele, né? Isso é manutenção. Então o nosso casamento requer manutenção, a nossa igreja requer manutenção, a nossa vida requer manutenção, os nossos bens que o Senhor tem nos dados requerem manutenção, e se você for negligente da manutenção, você vai ter perdas na vida. E muitas dessas perdas são irreparáveis, porque ao não cuidar daquilo que Deus te dá você não honra a Deus com aquilo que você recebe. Então, o equilíbrio requer cuidados e manutenção. Não é algo que, uma vez obtido, permanece inalterado para sempre. Claro, você vai ter momentos que a vida desequilibra. Por exemplo, se um filho, né? Imagina agora que o teu filho sofreu um acidente e está internado num hospital. É evidente que você não tem cabeça para trabalhar, não vai ter cabeça para se divertir e você também não quer descansar. Você quer ver a situação do filho resolvido no hospital. Mas tão logo esse processo passe, de uma forma ou de outra que sem a saída, você precisa voltar, parar, descansar, e depois retomar a sua vida. Porque se você não fizer isso, você vai, vai, você vai estourar, vai explodir. Né? Então é muito importante você procurar manter sempre um equilíbrio. Agora, eu quero que você compreenda uma coisa. Você pode estar equilibrado na segunda-feira, e desequilibrado na quarta-feira. Todos os dias nós precisamos cuidar para que a gente não fique em equilíbrio, né? Por exemplo, às vezes você tem um processo no seu local de trabalho que na quarta-feira é um dia difícil porque é o dia que você tem que despachar encomenda, por exemplo, ou fazer alguma venda ou alguma coisa e isso sempre gera um estresse. O que, que você tem que fazer? Você tem que criar meios, mecanismos para equilibrar aquele dia que vai ser mais difícil. Então, você tem que achar meios para fazer este equilíbrio acontecer. Mas, todo dia, você precisa equilibrar as suas contas, equilibrar a sua vida, equilibrar as suas ações e estar sempre vivendo aquilo que Deus tem para você naquele tempo. Seguindo em frente ali, portanto, faça ajustes. Nada na vida é tão imutável quanto a mudança, né? A mudança é constante em nossa vida. O mercado muda. A realidade de ontem não é a realidade de hoje. Tudo no mundo está em constante mudança. E se você não for hábil para perceber a mudança, você vai ter dificuldade para perceber quando é que tem que mudar. Então perceba a mudança enquanto a mudança está acontecendo e você nunca ficará para trás. Observa também o seguinte, que quando nos dispomos a abandonar o modo como fazemos as coisas e aceitamos a forma de Deus fazê-las, então estamos no caminho que conduz à mudança que nos tornará como Deus quer que nós sejamos. Sabe por que, que Deus não opera na vida de muita gente? Porque são pessoas teimosas, são pessoas que agem como uma mula, são pessoas que são teimosas demais e não aceitam a condução de Deus nas suas vidas. E aí o que acontece? As coisas mudam ao entorno das pessoas, Deus quer fazer a mudança acontecer também no seu entorno, no entanto, pela falta de habilidade de ouvir a Deus e de obedecer a Deus, você não muda. Então, meu irmão, minha irmã, não seja uma pessoa difícil de Deus conduzir. Deixe Deus conduzir a sua vida, né? Eu não sei quantos de vocês tiveram a experiência de aprender a dançar, né? quando é, tinham o hábito antigamente de dançar, quem sabe é, antes de se converter, depois acabaram dançando mais, mas o, a, o bom dançarino é aquele que se deixa conduzir pelo outro, que, que dança melhor. Então, na dança de Deus, Deus ele é o condutor por excelência. Então, deixe Deus conduzir. Se você sabe que Deus tem o melhor caminho, tem a melhor proposta... E mesmo que surjam mudanças no meio desta caminhada, Deus sempre tem o melhor para a sua vida? Deixa Deus conduzir. É muito mais simples, é muito mais eficiente que Deus conduza a sua vida. Outra coisa importante, aprenda isso, meu irmão e minha irmã. Nenhum de nós, ninguém é invencível, né? Nós não gostamos que ninguém nos diga que algo é demais para controlarmos sozinhos, não é verdade? A gente quer ter o controle de tudo, a gente quer ter o controle absoluto de tudo. E aí nós esprememos tudo na nossa mão, não fazemos nada com aquilo que está nas nossas mãos, e outras pessoas também não são abençoadas. Mas aprenda que nós precisamos aprender a colocar nas mãos do Senhor. Então é verdade que nós precisamos de muita determinação se quisermos fazer alguma coisa. Você não vai chegar num alto grau na sua profissão, você não vai avançar em algumas áreas de ministério se você não tiver determinação de alcançar. Mas aprenda que o controle pertence ao Senhor e não a você. Você só pode fazer aquilo que Deus ungiu para fazer. Sabe o que Deus ungiu você para fazer? Quando você descobre o que Deus te ungiu, ou seja, te capacitou para fazer, e você permite que Deus use a sua vida naquilo que Ele te capacitou, as coisas fluem. Tem gente que não consegue compreender que ser um empresário também é um meio de servir ao Senhor. Tem gente que não consegue perceber que ser um médico também é um meio de servir ao Senhor. Tem gente que não consegue perceber que ser um pedreiro também é um meio de servir ao Senhor. Então se Deus te ungiu, te capacitou para ser um bom pedreiro, seja o melhor pedreiro. Seja o melhor empresário, o melhor médico, o melhor pastor, o melhor líder. Ou seja... Viva aquilo que o Senhor te capacitou para fazer. Peça ajuda. Nenhum de nós é suficiente sozinho para resolver todos os problemas. Deus nos dará a ajuda de que precisamos para continuar. Qual era o grande problema de Elias diante daquela crise que ele estava vivendo com Jezabel e Acabe? É que ele achava que ele era o único. Quando Deus pergunta, Elias, o que, é que você está fazendo? Como é que está você? Elias vai dizer, Senhor, só eu fiquei. E aí Deus fala, Elias, que que é isso, Elias? Tem outros sete mil que também não dobraram os joelhos, que não se dobraram a baal. Sabe, eu particularmente acho, não está escrito na Bíblia isso, mas eu vou dar o meu palpite, a minha ideia. Elias foi abençoado pela oração dos sete mil que estavam lá, enfiado na toca, comendo apenas pão e água. Aqueles homens não tinham a mesma disposição de enfrentar Acabe, mas eles estavam ali clamando, Senhor, envia o Elias, envia o Elias, envia o Elias. E é por isso que o Elias foi bem sucedido. Porque havia pessoas orando pela vida de Elias. Com certeza havia. Então, meu irmão, peça ajuda. Quem sabe você olha para um irmão na igreja, quem sabe você é um patrão e olha para um empregado, quem sabe você é dona de casa, olha para um filho, para uma filha, e você se mata de fazer o serviço sozinho e não pede ajuda, por quê? Ah, ele não sabe. Ah, ele é devagar. Ah, ele não sei o quê. Meu irmão, cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem a sua realidade. Então você precisa aprender a lidar com as pessoas naquilo que elas fazem melhor. Então peça ajuda. Deus nos dará a ajuda de que precisamos para continuar. Mas eu quero que você note uma coisa. Deus não vai fazer isso através dos anjos. Ele vai fazer através de homens, de mulheres, de pessoas. E você precisa aprender a pedir ajuda. Tem gente que não é humilde para pedir ajuda para o outro. Tem gente que está passando uma luta tremenda dentro de casa e não pede ajuda por pura e simplesmente falta de humildade. Não seja assim, meu irmão. Não seja assim, minha irmã. Talvez esses líderes auxiliares não façam tudo que, que você gostaria ou do jeito que você gostaria. O trabalho deles pode até não ser perfeito como você pensa ou como você tem a capacidade de fazer. Mas ainda assim, você, Deus colocou essas pessoas do meu lado, do seu lado, para que a gente possa contar com elas. Algumas vezes Deus não envia ninguém para ajudar, porque insistimos em querer achar que alguém é perfeito e acabamos ficando sem ninguém. Não seja perfeccionista. Perfeccionismo é pecado, meu irmão. Não seja perfeccionista. Não dá para fazer com 100, faça com 60, mas faça. Não dá para fazer com 60, faça com 40, mas faça. Faça com aquilo que Deus tem te dado naquele momento e depois o Senhor te honrará para que você alcance mais daquilo que ele tem para sua vida. Suporte a pressão Outra coisa importante para os líderes. Líderes precisam aprender a suportar pressão. Você é um líder porque você suporta a pressão. E você precisa aprender que quando Deus coloca pessoas ao nosso redor para nos ajudar, se não lhes dermos uma oportunidade, elas ficarão frustradas. Então dê oportunidade para as pessoas serem abençoadoras, para Deus usar a vida delas também. Mas se as usarmos como Deus planejou, nós poderemos suportar a pressão e elas ficarão felizes e realizadas, porque os seus dons foram desenvolvidos e elas progrediram. Então, compartilhe, aprenda a chegar para o grupo e dizer, irmãos, hoje eu não estou bem, irmãos, eu não sei como sair dessa situação, vamos sentar e vamos discutir qual é a melhor saída, qual é a melhor solução. Não há problema nenhum em fazer isso. Tem gente que deixa de fazer isso e diz, ah, não, mas aí eu vou mostrar minha fraqueza para os irmãos, eu vou mostrar que eu não tenho domínio, que eu não sei isso, e, e você não vai perder nada, pode ficar tranquilo. Sempre que você compartilhar algo, você está dando a oportunidade para que mais pessoas possam abençoar a sua vida. Portanto, olhe ao seu redor. Haja algum ajuste que você precisa fazer para se manter equilibrado? Né? Por exemplo, teve uma fase da minha vida, do meu ministério, que eu vivia pilhado. Eu vivia já acordava na pilha, a bateria quase explodindo. E aí a gente vai aprendendo a manter equilibrado. Né? A saber que a obra é de Deus. E não é só a obra de Deus e igreja, não. A obra de Deus é a sua família, a obra de Deus é a empresa onde você trabalha, a obra de Deus é as suas finanças, tudo está no controle do Senhor, amém? Se você fizer esses ajustes, como foi o caso de Moisés, então você terá mais alegria e paz, e fechará a porta na cara do diabo, Amém? Tá então abra o seu coração, faça como Moisés, Moisés, um dia o sogro dele vem visitá-lo, e ele está de manhã até de noite ouvindo as pessoas, conversa piada, e aí vem um porque o outro roubou o cabrito, o outro porque roubou o queijo, e vira aquela confusão, aquela loucura toda, aí o sogro dele fala assim, Moisés, você não tem ideia do que você está fazendo, homem? Né? Faz o seguinte, coloca pessoas sobre 50, sobre 100, coloca pessoas sobre 10, e deixa que as causas pequenas essas pessoas resolvam e tragam para você apenas as causas grandes, né? Você precisa aprender a delegar, meu irmão. Se você não aprender a delegar, você não cresce na empresa, você não, não prospera. Se você não aprender a delegar, você não é promovido no seu trabalho. Então aprenda a fazer isso, faça isso, e você vai fechar a porta na cara do diabo, e você vai ser muito abençoado em Cristo Jesus e eu quero deixar um outro segredo para você o que é podado produz e o que é cortado não produz a gente não gosta dessa palavra de ser podado né puxa eu estava indo bem e me podaram né mas aprenda porque é que Deus nos poda e eu quero dizer que o pior não é quando Deus não quando Deus nos poda é quando Deus nos corta né então a palavra podar tem um significado negativo porque significa parar tirar Algumas vezes, nossa vida fica pesada e envergada demais. E aí Deus precisa nos aparar. Né? A gente fica soberbo demais. A gente fica, a gente fica assim, arrogante demais. A gente se acha dono da razão demais. E aí Deus tem que aparar a gente. E Deus tem um método fantástico para furar o nosso balão. Né? É fantástico como Deus usa circunstâncias mínimas da vida para nos manter em humildade. Então Deus faz isso. Deus, às vezes, precisa cortar alguma coisa na nossa vida que parecem belas. E aí Deus faz acontecer para que a gente aprenda o valor da humildade. A melhor coisa que podemos fazer é justamente abrir mão, porque ele sabe o que está fazendo. Também temos, às vezes, né, um arbusto, como um arbusto no quintal, que fica com muitos galhos bonitos apontando em todas as direções. Mas é necessário apontar, pegar a tesoura né, e podar. Eu quero que você grave este segredo. O segredo é que, dando fruto ou não, seremos podados. Né? Então, Deus poda as árvores. Agora, as árvores aqui significam nós. Agora, uma coisa é você ser podado porque deu fruto. Outra coisa é você ser podado porque não dá fruto. Né? Aí você está apenas sendo cortado. O um cortado não vai dar resultado em vida em nada. Mas quando é podado, nós podemos frutificar que áreas que você precisa de equilíbrio na sua vida e aí é a ideia é do domine-se você precisa se dominar né não é um anjo que vai aparecer para você e vai fazer você se dominar não é você que tem que exercer domínio e equilíbrio alto autoequilíbrio né é, basicamente essas áreas são importantes a primeira delas é a alimentação nós comemos para viver mas não vivemos para comer então, a alimentação é uma área que todos nós precisamos aprender a manter o equilíbrio. Né? Tudo é bom. Nós, cristãos, temos uma alegria enorme. Nós podemos comer de tudo. Nós podemos beber de tudo. Não há problema em relação a essa questão. Nós, cristãos, temos a liberdade em Cristo Jesus de comer, de beber, exceto, claro, do sangue. Né? É a única coisa que no Novo Testamento nos é proibido de comer ou beber o sangue. Mas fora isso, meu irmão, nós podemos nos alimentar com qualquer tipo de alimento, para honra e glória do nome do Senhor. Nós podemos comer carne de porco, nós podemos comer carne de galinha, podemos não comer, não vai fazer diferença nenhuma. Nós somos livres. No entanto, Deus espera que nós tenhamos domínio próprio sobre aquilo que nós comemos. E é muito importante quando a gente sabe se alimentar de acordo com a condição ideal do nosso corpo. Segundo... Atividade espiritual, você precisa se dominar na atividade espiritual. Assim como nós precisamos alimentar o nosso corpo físico para manter a nossa energia, para poder trabalhar, nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual para termos vida espiritual. Se nós não alimentarmos o espírito, nós não vamos ter vida espiritual. Outra coisa importante, uma área que precisa ter equilíbrio, é a mente, né? Aqui que é a mente. Mente é a nossa vontade, a emoção, o nosso sentido. Se a sua mente começa a ficar sobrecarregada, você começa a entrar num nível de estresse muito grande. E o estresse vai produzir uma série de problemas. Uma delas é perda de neurônios. A outra é que você começa a ter debilidades do corpo físico por problemas da mente. Então, perceba quando você está estressado demais e mude. Pare saia para caminhar, né? às vezes numa reunião, né? isso já aconteceu comigo, a equipe minha da editora sabe disso, de vez em quando nós estamos em reunião conversando e a gente está ali num, num pega muito forte nos debates, nas ideias, e a coisa não anda, não flui, não flui, a coisa simplesmente não flui, chega no limite e não flui. O que, que a gente faz? A gente dá uma parada, dá uma andada, né? e aí quando volta, a ideia vem. Então, meu irmão, é muito importante nós aprendermos a mudar os ambientes da nossa vida, né? A desfrutarmos de uma viagem, desfrutarmos de um momento especial para que a gente possa, possa aprender e possa viver e estar com a nossa mente sempre atual, sempre abençoada, em nome de Jesus. Outra área essencial que você precisa se dominar é a sua língua, né? Tiago vai dizer que a língua é como o leme do navio. É pequenininha se comparada com o tamanho do navio. Mas a língua, o leme, né, dirige todo o navio. Assim também a nossa vida. Ela é dominada por um pequeno órgão chamado língua. E se nós não tivermos domínio sobre ela, ela vai nos dominar e vai nos trazer problema. Eu quero deixar uma dica para você que é chefe, que é patrão, que é líder. Quando você não é nada, você pode falar o que você quiser. Mas quanto mais você vai subindo na hierarquia de um sistema, menos você pode falar. Então o segredo da liderança não é o que você fala, mas é o que você não fala. O que você não fala conta mais do que o que você fala. E talvez eu poderia acrescentar ainda um outro princípio que é cuidado com a forma como você fala. Porque se você pode pegar uma coisa boa e transformar num problema, você pode pegar um problema e transformar numa boa solução. A forma como você fala e o que você não fala vai fazer diferença na sua vida, no seu ministério, na sua empresa e por aí afora. Lembre-se que nem tudo que a gente vê, a gente fala, nem tudo que a gente pensa, a gente fala. É preferível você guardar a língua, né? porque a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Então como é importante a gente aprender a ouvir e falar depois, né? Você me conhece, sabe que eu tenho, eu, eu sou meio, né, o meu estilo italiano, eu perco o amigo, mas não perco a piada, mas Deus tem me ensinado. Deus tem me ensinado a ser mais, mais paciente, Deus tem me ensinado a ouvir e, e falar menos, né? Mas é um aprendizado muito grande isso. E a última área que é muito importante você se dominar é a opinião pessoal sobre você mesmo. Olha só a opinião pessoal sobre você mesmo. Quem você acha que você é? Nós não temos o direito de nos acharmos além daquilo que Deus que Deus nos, nos, nos dá naquele momento, mas também não precisamos nos achar a quem. Qual é o grande problema dos espias do deserto, conforme está lá em números no capítulo 13? Eles não sabiam quem eles eram. Eles se achavam a quem daquilo que Deus estava dando para eles. Eles não conseguiam achar quem eles eram. Aliás, ao contrário de, por exemplo, Sansão. Sansão se achava quem daquilo que Deus era, que Deus tinha para ele. Então, aprenda a ouvir a opinião do Senhor sobre você. Né? Você não é quem você gostaria de ser, você não é quem os outros acham que você é, mas que você possa ser exatamente como Deus quer que você seja. E aprenda, querido, que há dois lados na vida. Né? Aqui Paulo conta-nos o episódio de Epafrodito, que ficou emocionalmente esgotado e com saudade de casa. Embora tivesse curado este homem, né, ele ainda Deus tivesse curado este homem, ele ainda precisava tirar algum tempo para descansar. Olha que maravilha. né? Ele tinha um problema emocional, uma saudade, mas ele também precisava descansar. Outro exemplo importante, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. E logo que ela se levantou da cama, a primeira coisa que Jesus disse aos pais foi, dê-lhe algo de comer. Olha que interessante, Jesus pediu para dar algo para comer para aquela menina. Deus espera que usemos tanto o bom senso como a espiritualidade. Então é muito importante usar o bom senso em todas as áreas da nossa vida. Resultado da nossa lição de hoje, eu quero que você grave esta frase. O que é podado, produz. O que é cortado, não produz. Portanto, verifique os excessos na sua vida e deixe Deus podar. Porque se Deus não podar, ele vai ter que cortar. Se ele cortar, é improdutivo. Mas se ele podar, vai trazer grande bênção para sua vida. E por último, quero deixar uma frase que está no livro é, O Líder Cristão Eficaz. Há um equilíbrio que precisa ser mantido em todos os aspectos da vida. Físico, emocional e espiritual. Há um equilíbrio que precisa ser mantido em todos os aspectos da vida. Físico emocional e espiritual. Nada de ser espiritual demais, nada de ser físico demais, nada de ser emocional demais. Nós precisamos ter emoção, nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, nós precisamos cuidar do espírito e nós precisamos viver tudo isso em harmonia para que a gente possa ser uma pessoa em paz conosco mesmos, em paz com o nosso próximo, em paz com o cônjuge que Deus colocou em nossa vida, em paz com os nossos filhos, em paz com a gente mesmo. Então que você viva a vida com bom senso. Este é o recado final da nossa aula de hoje. Portanto aqui está a nossa, aqui o meu e-mail. Você pode escrever para mim e eu teria o maior prazer em responder ao seu, ao seu questionamento. Também o meu WhatsApp. Né, 41 998 90 90 40, ou se você escrever no chat do YouTube eu lerei e depois responderei para você, e assim eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de poder lhe servir e abençoar a sua vida, e desejo que você tenha uma vida equilibrada, que você saiba fazer boas reuniões e que você saiba desfrutar de muita alegria na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Me permita encerrar esta aula orando por você nesta hora. Meu Deus, eu quero te louvar e agradecer, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus grande. Obrigado pela graça, pela bondade, pelo poder do Senhor sobre a vida deste irmão e desta irmã, Senhor. Abençoa a sua vida pessoal, abençoa seus empreendimentos, abençoa, Deus, a sua casa, a sua família. Coloca sobre este irmão e sobre esta irmã, a tua paz que excede todo entendimento e que o teu Espírito Santo dê controle, domínio, autoridade no mundo espiritual, mas também sabedoria para lidar com as emoções, com os sentimentos e para lidar com o nosso corpo, para lidar com tudo aquilo que está em volta de nós. Que o Espírito Santo de Deus conduza o coração de cada homem, e cada mulher e você receba, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor que excede todo e qualquer entendimento para a glória de Deus Pai. Um grande abraço, até a semana que vem, quando eu volto com a última aula desta série, O Líder Cristão Eficaz. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.